Você deve ter visto, se não viu, devia ver, Bloodhunter, no cinema. Se não viu, vai lá ver. E se você gostar, você provavelmente vai gostar, é diferente, mas você vai gostar. Ele é baseado num livro de um cara chamado Filipe Kadik, esse livro aqui, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Antes de mais nada, pode viver sem medo de spoiler, que eu não gosto de fazer spoiler e não acho necessário. Acho que as melhores coisas que a gente tem para dizer das histórias, não exigem que a gente faça spoiler. Android sonham com ovelhas elétricas. É um título muito maluco, não é, cara? Eu li, não tinha lido. Li agora há pouco tempo, devia ter lido antes. Eu vou começar dizendo uma coisa que pode ser meio polêmica. Não é que eu gostei mais do, do filme, mas é que o filme e o livro são muito diferentes e eu gosto mais do que o filme tem pra me dizer do que o livro tem pra me dizer. Entende? O filme me inspirou mais do que o livro. Agora os dois são muito bons. O filme conta basicamente a mesma história, mas com algumas diferenças. Bem-vindas, mas a pegada do filme... O filme é outra coisa, vamos falar do livro. A história é de um caçador de androides. Esse é um universo onde tem pessoas sintéticas criadas para fazer aquelas coisas que são muito perigosas para deixar humanos fazerem. E esses seres sintéticos, seres humanos sintéticos, algumas vezes se rebelam, resolvem ter uma vida com mais significado e fogem para a terra, porque a gente já está colonizando outros planetas, para poder ter uma vida normal. Por que essas ovelhas elétricas aqui? Porque é um tempo, nesse, nessa realidade, nesse futuro imaginado pelo Felipe kadik os animais são extremamente raros e existe uma religião que foca na empatia das pessoas. Você tem que demonstrar que você tem empatia para você valer alguma coisa, pra você ter um certo status moral, né? E todo mundo tem que ter um bichinho para mostrar, ah, seu cara tem um bichinho, o meu tá aqui dormindo, o cachorro. Acontece que é difícil ter bicho, o mundo tá todo radioativo. Você não anda muito à vontade pela rua, porque é meio tóxica a rua. E bichinhos morrem, né? Então o protagonista tem uma eletrônica para todo mundo achar que é um animal normal mas ele se sente muito mal por não ter um bicho de verdade parte da, da busca de vida dele é tentar ter um bicho de verdade de novo ele já teve uma ovelha que ele trocou pela elétrica quando ela morreu ele tem essa ambientação toda essa religião eu diria que essa religião do, do livro é o foco principal é a discussão principal desenvolvimento da empatia o que, que significa uma religião para você não é um livro religioso, de forma nenhuma, tá? mas é, é mais um livro moral. Como é que funciona? É difícil de falar sem fazer spoiler. Então, leia o livro. Vale a pena, não é um livro longo, é um livro curto. Você deve achar em sebo, não sei se está esgotado em novo, mas não deve ser difícil achar em sebo, que é um livro muito conhecido. Tá? Anota aí, Filipe, Kadik, Andrade. Quem traduziu essa, essa versão que eu, que eu tenho aqui? Vamos ver tradução de Ronaldo Bressani. gostei da tradução, é aquela tradução que você pode até não falar assim uau, o tradutor é um gênio, mas é, esse é o bom tradutor mesmo, o tradutor você não percebe que está lá e eu não senti a presença do tradutor no, no, no livro, ele conseguiu pegar bastante o jeito do Felipe Kadir que não parece que foi passado por uma tradução, parece que foi escrito em português, muito legal, gostei do Bressane, vou ficar de olho nas traduções dele, a editora Aleph, tá aqui. Então aqui, tá pequenininho, não deve dar pra ler, editora etc. Talvez vale a pena falar que o Filipe Cadique era um cara muito louco, ele meio que acreditava nas coisas que ele escrevia, ele estava em umas viagens, dizem né, é, alucinatórias que ele, Filipe Cadique é uma coisa parte você tem que ler alguma coisa dele, se quer começar por alguma pode ser por isso aqui que é interessante, tem um clima bem legal, tem uma os personagens que são fortes, te, te impressionam. São bem diferentes dos personagens do, do filme, na verdade, mas diferentes para melhor, eu até diria. É isso. Espero que você curta o vídeo, que seja útil para alguém que você conhece. Fique à vontade de deixar comentários. e Tchau, tchau!